Olá sejam todos bem-vindos ao canal assistência técnica e informática de Angola na tela de vocês Abel Pedro Samba e vocês conhecem esse canal aqui em Angola não se esquecem de se inscrever compartilhar sempre os nossos conteúdos o vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer a solicitação de acesso ao portal Nova representação AGT só para você ter noção para você ter acesso a isso uh, aqui entre nós mangolê como nos fatigamos boé, cobramos uma taxa assim muito elevada mas uh, como eu vi que é um serviço gratuito que a GT fornece então não há necessidade de cobrar e decidi mostrar para vocês como fazer primeiro você tem que uh, ir ao portal né do contribuente o link ficará na descrição do vídeo é, depois disso é, você vai fazer a solicitação mas tu tens que ter é, um documento né é, assinado por ti se for, por exemplo o diretor né ou o CEO da empresa autorizar que você seja a, o novo representante da empresa né também você como pessoa, tu tens que ter o acesso pessoal da, no portal do contribuinte Podem ver, esse é o meu acesso pessoal, né? E vou clicar solicitar novo acesso. Para quem não tem uh, acesso pessoal, pode se inscrever, né? Se calhar eu vou fazer um vídeo mostrando como se inscrever. Mas para mim fazer é necessário que você comenta que não saiba ou não sabe fazer. Vou clicar nova representação. Está em processamento e eu vou naturalmente selecionar ou, ou adicionar o meu NIF. Né? É, meu NIF a fim de representar a. E pessoal, vou clicar em pesquisar, está em processamento. É, não se esqueça que nós temos um, um, um chat, né, no Telegram, né, onde conversamos sobre é, marketing digital Vou fazer um copy paste do, do nosso número de contribuinte da nossa instituição, né vou copiar e vou colar para você que não tem o documento é, nós normalmente é, deixamos no nosso grupo é, todo, toda a estrutura do documento como fazer se não encontrar é só solicitar ou entrar no grupo e vamos enviar e vamos, a selecionar, vamos selecionar a representação né? temos aqui administrador, contabilista, gerente representante legal sócio gerente técnico de conta Eu vou selecionar sócio gerente ok vou anexar pessoal o documento né na qual uh, nos autorizamos a verificar uh, esta aqui solicita está em processamento pessoal como estava a dizer temos um grupo no telegram onde você pode ter toda a informação necessário de tudo um pouco vou falar mais de uh, marketing digital né abertura de empresa porque temos muito empresário e por aí fora né depois de você uh, preencher toda a informação né você pode clicar aqui para visualizar ou pode clicar para submeter né visualiza quem não tem certeza do documento, né? mas uh, eu tenho certeza, não preciso visualizar, vou clicar em submeter. Está em processamento. Ok pessoal, uh, representação registrado com sucesso. Eu, eu, eu não sei quanto tempo faz para uh, estar uh, acessível né? na, na sua conta pessoal da AGT ou do portal do contribuente, mas eu vou tentar verificar se neste exato momento uh, já é possível verificar e se assim for uh, na próxima aula ou vídeo vamos tentar simular ou pagar mesmo o um imposto de seno, né, mensal nesse caso. Está em processamento. É, pessoal, uh, não está ativo, vamos aguardar durante 24 48 horas para a AGT responder. Então pessoal, este aqui era o vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, eh, compartilha se for possível, entra no nosso grupo, se tiver necessidade da declaração é só solicitar no grupo ou por mensagem no WhatsApp. Eh, o meu Instagram é Abel Samba. também pode solicitar pessoal, eh, pessoal particularmente, é, por intermédio do Instagram um forte abraço e até já